Nesse vídeo de hoje eu tenho uma novidade a respeito desse canal. Além das palavras de Jesus que já têm sido compartilhadas, a partir de agora a gente vai começar a produzir lives. Mas irmão, qual que é a necessidade disso? Nessas lives eu vou estar entrevistando diversas pessoas que vão poder contar suas experiências a respeito de diversos assuntos. Eu também posso compartilhar a história que eu quiser. Sim, você pode ficar à vontade para compartilhar as experiências que você teve com Deus. E isso pode estar ligado com algum momento de dor ou de alegria que você teve. E se eu quiser participar, como é que eu faço? Eu tenho que mandar um vídeo primeiro? Esse é um convite para que você possa participar da live com a gente ao vivo. Se você tiver interesse em participar, manda um e-mail para a gente nesse endereço. Ou você pode fazer um comentário na descrição desse vídeo. Se eu fosse participar, seria pelo celular ou pelo computador? Você precisa só ter uma boa conexão com a internet, por isso que é preferível que a sua conexão seja cabeada num computador, mas também pode ser pelo celular. E nesse caso você só precisa garantir uma boa conexão de Wi-Fi. Mas eu vou precisar instalar algum software? Não, porque a gente deve estar utilizando uma plataforma que funciona pelo servidor. E na live de estreia a gente deve estar utilizando o StreamYard. Aí você só vai precisar entrar no link que a gente vai compartilhar com você antes da reunião. Essa plataforma vai automaticamente publicar os vídeos no YouTube nesse canal. Irmão, eu queria participar, mas eu tô com vergonha de aparecer na televisão. Se você gostaria de participar dos temas, mas não aparecer na câmera, não tem problema. Assim que você enviar algum comentário no chat do YouTube, a gente pode jogar na tela para compartilhar com todo mundo. Isso porque a gente gostaria que essa live funcionasse como um encontro com os irmãos numa relação de horizontalidade em que somente Jesus seria o nosso único Mestre e Pastor. Na live de estreia, eu convidei o Luiz Ronaldo para estar tá participando comigo e a gente vai estar tá contando como foi o início das nossas experiências no mover do Espírito. Para ajudar a gente a fazer as transições de tela e colocar os comentários de vocês no vídeo, a gente chamou a Evelyn. Então, no fundo, é ela quem está fazendo a produção técnica dessa live. Então, eu deixo esse convite com vocês para participar com o Luiz, a Evelyn e eu dessa live que vai começar nesse sábado, às 11 horas da manhã. Fique à vontade para participar do chat, fazendo comentários, correções. Você pode acrescentar informações que a gente tenha esquecido de contar ou palavras de Jesus, inclusive. E vai das 11 até que horas? A ideia é fechar a live até mais ou menos meio-dia, mas pode ser que ela se estenda um pouco. Irmão, se eu não conseguir assistir até o fim, você pode mandar ela para mim depois? Fica tranquilo, porque assim que essa live for finalizada, ela vai ficar disponibilizada no YouTube. E se você curtiu essa proposta para atender especialmente os irmãos que estão de quarentena, não esqueça de fazer sua inscrição no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou!